Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou virar de costas, você vai escolher um lado do dado, vai colocar virado para cima na mesa e vai cobrir com a sua mão. Ah, mano. Tá bom. Ah, tá? mano. Vou virar de costas. Ah, mano. Aqui, ó. Se eu puder virar, você me avisa. <risos> tá, ainda não. Calma aí, filho da puta, não vira, não. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Se você errar, eu dou um porradão em você. E se ele acertar? Dá um beijo. Ai, que... Tu, mano. <risos> que isso, mano? É o 6? Ah, vai tomar no calma, Não, não, não, não. Vai de novo, vai de novo. <risos> calma, calma, que essa é a fase fácil da mágica. Essa é a fase Como fácil. Como você adivinhou que era o 6, mano? Eu vou só fazer uma coisa aqui, que a galera fica puta comigo. Ah, tá, tem, tem ponto eletrônico. Eu vou tirar o fone só pra não, fazer essa mágica, tá? Não, isso foi muito tá? louco. Não, a galera tem acha nada, que a gente... Ninguém cê... tá lá, ninguém não. tá combinado. A gente, eu nunca tinha visto seis dois na minha vida. Eu sou né? a favor de, só tipo assim de desmascarar, falar assim, olha lá, ele errou! Você <risos> acha que ele ia combinar é, com o cara? É, Ele tava tá com um espelhinho ali, né? Que, agora, <risos> pra fazer diferente, eu não quero que você escolha <risos> o número do dado. Pra deixar aleatório, pra joga. não acharem que a gente combinou, joga aleatório, vê o resultado e cobre. Eu vou virar de Já. costas, tá? Filma em mim que eu vou falar em mudo aqui. Falar em mudo. <risos> falar em mudo. Joga. Cobre, cobre ou não? Cobri. Posso virar? Pode. Você sabe o resultado? Sei. Olha pra mim. <risos> pera aí que eu, tenho que eu tenho que... Desculpa gente, vou ter que... Mano... <risos> <risos> <risos> <risos> Filha da puta, mano. Ai, mano, pera que tá difícil. Eu, eu gosto de imaginar o dado Dois, é o dois. Ou dois. Ah, não. Não, joga de não. Não, não. não, joga de novo, joga você. Vamos fazer diferente, Igão, Igão. Cara, Caralho, não tá pesado pro dois. Eu fala, quero cara. que você jogue, só que eu não quero que nem você veja, nem você, nem a câmera, nem ninguém. Você vai jogar aleatório e já vai e cobrir. Tá. Pra ninguém Daora. ver, Daora. tá? Daora. Caralho. Caralho, mano. Eu ah, vou fechar o olho do mesmo jeito, Fechou. só pra não, não ter... esse é brabo. Eu vou ficar olhando pra você. Sai daí, tampei. Eu, eu, tampei. Tampei, eu antes, mano, antes dele parar eu já tampei. Você não sabe o resultado. Não tenho ideia. Porque eu não tenho ideia. Eu juro por Deus que eu não tenho ideia. Cinco. <risos> sei, sei lá, mano. Ah, não, não, não, não. Calma aí. Não, não, não. Se for, eu vou embora. Ó. Ah, Juro por Deus. Aqui, ah, inferno! Não, então deve, deve ser por jogadas, tá ligado? <risos> Ele sabe, a Caiu terceira logo. jogada é tanto, a quarta jogada não, vai cair isso tanto. Isso aqui não é computado, pai. Mano, faz quantas vezes vocês quiserem aí. Quer fazer mais uma sem ver? Faz mais uma sem ver. Vamos. Caralho, que arrumar. cobre o um monstrão, cobre o um monstrão, cobre o um monstrão, aí. assim, ó. Vai gastando às vezes aí. <risos> Se quiser. Ah, não gostei dessa. Quero jogar outra. Não, não. Pô, não, não, isso não, não, não, é muito louco, cara. É simples pra você, mas deve Cê ser. Você acha que eu tive chance de ver? Não, mas. Ele calma, deu uma pipocada. Calma aí, eu, eu tampei mal. Vamos lá. Eu vou olhar pra lá. Ah, não, fui. Pronto, pronto, mão, pronto. Você pronto. tá dando áudio. Mano, eu, eu, tipo assim, ele 3. pinga... Ah, não é possível. Calma aí, eu não sei, eu não sei. <risos> ah. Ah, não vai! Eu odeio. Posso um falar uma coisa? Dessa porra falar aí uma que coisa? fala para ele. Spooky House é assim que se prova as coisas, tá ligado? Não, não, <risos> não, não não, não, não tô acreditando nisso, mano. Não faz é sentido. É que assim, deixa eu falar, deixa Dá eu no falar. Pote. Não faz sentido. Ah, não. Não tem nem bateria, mano. <risos> é só não, não, bateria. não faz sentido isso. Não faz sentido, não faz sentido. vai Mais uma, mais uma? Tá. Que número vai cair se eu jogar agora? Não sei, eu não prevejo futuro. Tem que acontecer pro... pro como que chama? Não é o opositor. O obsessor que tá atrás de você. <risos> cagoetar. <risos> cagoetar pra <risos> mim, tá ligado? Mano, mas como que você sabe depois que eu joguei, sendo que nem eu sei? Eu não sei mesmo. Tipo, Sss... na hora que parou no 3, eu não sabia que tu parou no 3, tá ligado? Galera, expl... Tenta entender o que que tá acontecendo aqui. Eu dei uma olhadinha, eu não vi, mas eu dei uma olhadinha. Se quiser jogar de novo, Joga mas se quiser, novo. eu adivinho agora também. Não, adivinha agora. Dois. Será, viado? Ah, vai pro inferno, mano. Caralho, não, mano. Não, mano. Não, não, não, <risos> não, não. Não, não. Não tem como, velho. Se tem eu escolher o um número, você vai adivinhar? Boa. Ca... nem fudendo. Ah, dinheiro. não, mano. Não, não, não. Não, não, que Arrombadão, isso? Arrombadão, mano. Eles têm uma conexão, velho. O dado e eles são parça. Arrombadão. Eu não tô acreditando que esse cara tá fazendo isso aqui. Mano, se nós, você véio. quiser, tipo, fazer na, na palma da tua mão também, ou Não, você tá aqui, aí pai. mesmo? Tá aqui, não tem como. Escolheu? Escolhi. Você escolheu um que. que, tipo assim. Ah, ninguém vai escolher esse, tá ligado? Não, pior <risos> que eu posso ter escolhido um óbvio também, né? Não tem número isso, tem óbvio. Isso, tenta enganar, tá tenta enganar. O único, o, o único número óbvio. é. tipo assim. Depois eu faço essa outra pra você, mas você escolheu um. <risos> Ah, vai pro inferno, mano. Eu não quero mais brincar com esse cara, eu escolhi um. É, é por isso que eu não arrumo namorada, tá ligado? As meninas... Ah, como é que eu vou namorar o cara? Não posso foi quando nem olhar você falou pra assim, bunda ó. do rapaz ali que ele já vai saber? Cara, foi, foi quando você falou assim, um, não sei, aí eu devo ter dado uma... Na hora que um você shirt. falou, o um, número um? Pode ser, pode ser. Você deu, realmente você deu a dica, mas eu já sabia antes da dica. Não, vou, a, mano, é aquela dica involuntária, daqui. tipo, aqui. do metaforando, me né? Daqui, um me pouco, daqui. um pouco, mas eu não posso contar só com isso, tá ligado? Safado, mano. Até porque a gente fez várias vezes aqui e eu não errei nenhuma. Numa dessa eu posso não errar. Ó, é. ó, oh, oh, vai, vou, vou jogar uma, mano, vai, nós tá fecha muito, o olho. Mas tá muito puto, mano. Caralho, eu tô muito puto. Ó, filma eu aqui, ó. <risos> vai. Posso virar? Pode. Você gosta dos cinco, né, <risos> mano? para, viado! Eu enganei até audiência. Eu falei dois, porque vai que alguém, sei lá... E tá cinco aqui. Filha da puta, eu tô com raiva de você, mano. Como assim? Essa eu ia ter que explicar. Não, não essa é, assim. é muito boa. Não, não essa vai? é das braba. Ah não, mano. Ah não, não, não, não, tem, não tem, não. quero que você explique, é, tipo, isso aqui. Eu tô agoniado. Isso aqui me dá aflição. Eu não quero que você explique, eu quero adivinhar o bagulho. Eu isso tá aqui não dá, velho. Não dá, não dá. Eu nunca vi isso, nunca vi. Eu já vi, má, mágica de barata, é, é, mas isso aqui é brabo. Isso aqui é brabo. Vou deixar na palma da minha mão. Agora. Os caras no podcast vai ser só isso, é. vai ser soldado. Não, não, quero, <risos> não quero nem saber. A audiência, desculpa, mas eu tô inconformado, mano. É, a galera que assiste só, escuta só no Spotify deve estar tá falando, mano, o que tá acontecendo, mano? <risos> eu não quero olhar para ele. Eu acho que eu balancei, deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é. Não, não vai ver, não. Vai então, ver tá. na hora. Senão você vai me cagoitar, ah, não, não sei. Ah, você mexe com magia Vou mesmo. ficar Bruno Henrique agora. <risos> é o 4. <quatro. risos> De... Ah, não, que inferno, mano! Nossa, para! Eu aqui. não consigo escapar do cara! Então, eu tentei enganar, tentei jogar a minha energia, tipo, falando que era outra coisa. Não tem como nós querer enganar ele. Mano, mano. O Spook vai ter que vir aqui, limpar <risos> os obsessores, aí eu tenho que voltar e fazer sem uhum, eles. Mano, Caralho, cara. mano. não. Tipo parabéns, assim, isso... Oh, obrigado. Se eu fosse eu escolher um o um número agora... Eu, já vi qual, assim, eu tô pensando no número... Pra colocar, você sabe, mais ou menos? Depende. Por exemplo, tem, tem. É que a gente não pode contar com só uma técnica pra fazer tá. a mágica. A gente, a gente tem, tem que, que somar fazer... várias pra eu chegar o mais próximo possível do 100%. Então, tipo assim. Posso fazer um teste aqui que não é mágica? Pode. Por é. exemplo, não me fala. Tá? Não. não me fala. Não vou falar. Pensa num número agora de 0 a 10. Pensei. Guarda pra você, Guarda. não muda. Pensa num número de 0 a 10 agora. Uhum. Guarda pra você, não troca. Pensa num número de 0 a 10 agora. Não troca. Não troca. Não troca. Não troca. Que número você pensou? Sete. Nove. Sete. Dezesseis. Que? É que zero dez. <risos> dezesseis. Foda-se, o número é meu. O. Uh, uh, uh. Você. Sete. Três pessoas pensaram no sete. Você é, é muito comum ter. Você, pensar no você sete. e você. É o mais comum. Três de quatro, né? Porque a Rafaela. Que número você pensaria, mano? Três de quatro. A Rafaela é. foi eliminada. Ela foi, foi, foi dezesseis. Você ia falar sete também? Eu ia falar sete. É. é. Então, tipo, o sério. Por que Cé... é isso? Por quê? Pensa no número de 1 um a 4 agora. 3. Filha da puta! <risos> tá vendo? E cara, isso pra chavecar é muito bom, maluco. Eu usava demais. Porque essa. na hora que eu escolhi 3, você falou 3 comigo, mano. Foi. Porque é assim, oh, três, ó. Três. eu pensei no 4, eu falei, não, 4 tá muito óbvio, vou pro 3. O é sempre, de 1 a 4, a pessoa 90% pensa no 3. E de 1 a 10, 90%, 90 não, mas uma boa proporção pensa no 7. O que, que eu faço na, ba na balada que não existe mais, mas quando voltar a existir, voltarei a fazer. Caramba. É muita malandragem isso, mas não é, não, é, não é machismo, não é nada. É chaveco. Chega na mina e fala assim, pensa no número de 1 a 4 agora. Aí você fala, 3. Se for o 3, que é grande chance de ser, moleque... A menina já vai começar, tipo, caralho, mano. Deu é uma abertura ali. Aí tem tal. uma outra mágica na, man na, na manga pra fazer, alguma coisa. Só que, e se ela falar, não, pensei no 4. Aí, tá, aí que tá a lisura. Mas ela pode mentir também, né? Pensar Qual no 3. Um... Foda-se, sabe o que você vai falar? Ah. Você pensou no 4? Mentira. Você sabia que 90% das pessoas pensam no 3, 5% das pessoas pensam no 2? 4% das pessoas pensam no 1% e só 1% pensa no 4%. Isso é muito especial. Ah, ah Tá ligado? Já era. Já era, já Caralho, era. Caralho, mas, mano... Eu ia dar muito você. você. deve ser um ser humano. <risos> eu ia dar também. Você não deve ser um ser humano muito avançado, mano. Pior que não, cara. Pior <risos> que não. É, não. eu tô com raiva. Tô desconfiado de você. Não, Cadê isso... minha carteira? Não, o dado pra mim é bizarro. Não, Caralho eu digo, eu digo avançado porque você... Fecha a mão. Vira pra cima, assim. Calma é que tá na diagonal. Então, deixa, tô sentindo. Ele, deixa, ele, deixa escolhe um sem ver, mas deixa um virado eu não, eu pra não tô cima vendo. sem ver. Calma aí. Tá, é que eu não tô como vendo. Faz com as duas mãos assim, ó. Ah, eu não tô vendo, eu deixei um pra cima. Tá pra cima, o Mítico tá vendo, eu não tô vendo. Tô. Tá. Caralho, tá difícil. Mas como tá difícil? Porque eu não sei. Como Cinco que... de novo, mano. Ah, não. Não. Eu não sabia como é que... tá. Ah, Só eu que tá vendo aqui. Caralho, que... Mano, isso é muito louco. <risos> isso é muito louco. Rapaziada, talvez vocês estão assistindo, vocês não estão entendendo o, Porque, tipo, o nível não... do Mano, bagulho aqui. você mesmo. conseguiu roubar de mim essa informação? Aparentemente. Mas eu não vi. De coração mesmo, eu não vi. Não, mas tem todo o ambiente também, né? Isso aqui não, não, é, isso essa é, isso é uma isso técnica enfim... de mentalismo, tá ligado? E você também, através da sua percepção extrasensorial, você pode estar sentindo no seu inconsciente e passando. Putz, tô falando um monte de besteira, que é tudo mentira. Só pra enganar vocês, né? Mano, mas. É técnica, é cara. Louco. Mentalismo é técnica. Não tem sobrenatural, não tem misticismo, é não uma tem feitiçaria. Do é tipo, é uma ciência, a mágica é uma ciência. A gente usa <risos> princípios físicos, princípios que existem, princípios científicos. Pra burlar a mente da pessoa. Eu sei, tá mas não, isso você que revela, você tá... Você não vai contar, é, mano. Isso que você tá fazendo aí... Te olha pro pai. Não, é... Que número que caiu? É? Que número que caiu? Três. Ah, para! Não dá, mano! Não dá, não dá, não dá! Não dá, não. Não, não, não, não, não, não, não dá! Rapazada, caiu, tá debaixo da cadeira! Só eu vi! Ele falou três, tá debaixo da cadeira! Caiu sem querer! <risos> É ele muito tá da hora rindo, fazer, ele veio fazer aqui, mágica, Ele vem aqui rindo da nossa cara, é, cara. Ele eu... vem aqui na nossa cara, casa, a minha, a minha profissão. tá com o nosso público. Ele tá rindo nossa. da gente, da nossa cara, da nossa audiência. Eu tá... tô perplexo. Tá fazendo... Isso eu nunca vi, mano. Cara, eu, nossa, eu trabalho mano. enganando as pessoas e elas me pagam pra isso. Não é muito da hora? Eu ah, pagaria. Gente, eu bosta. Mas isso aí, mano... Mano, caiu, caiu, caiu, caiu! <risos> Meu filho, caiu! Eu não escolhi, caiu o inferno do barato, mano.